Então, o primeiro dia, eu acho que estava todo mundo meio desconcertado, porque foram 40 horas de voo e a gente não podia descer do avião, então foi um pouquinho puxado, apesar de todo mundo ter tratado, nos tratado assim de uma maneira excelente, não tem nada que reclamar. Entretanto, primeiro dia, chegamos, tomamos café da manhã. Esperamos algumas comunicações, é, é, algum relatório que eles iam fazer. Depois nós colocamos o sono em dia. Então assim, o primeiro dia foi mais adaptação mesmo. Na verdade, como todo mundo é da mesma cidade, a gente já se conhecia desde antes e tudo. Principalmente porque somos quatro da mesma universidade aqui, né? E mais outros que são de outras universidades, pessoas que trabalham, têm uma vida em um ram, E todo mundo está sendo muito solidário uns com os outros, sabe? É, a gente imagina que estamos muito unidos. E até então não tem problema nenhum, a, a convivência é super tranquila, e desde antes, né, as pessoas que se conheciam. Estou impressionado com a qualidade, ainda mais que eu tenho comentado com outros amigos meus, meus colegas de sala, meu colega de quarto, como que está a quarentena deles nos países respectivos, e assim, comparado a isso, eu acho que eu estou em um das melhores, ou se não a melhor, porque é, eles propor proporcionam tudo para a gente, né, uma comida muito boa, um atendimento excelente com parte dos médicos e tudo. E principalmente a gentileza e a educação que eles têm né, perante a gente. Eu não tenho nada com o que reclamar e. Todo mundo está de parabéns, Vocês fizeram um ótimo serviço.